Nascemos assim, ouvindo as suas necessidades, observando os seus métodos de trabalho, pensando em sua rentabilidade, na praticidade de seus processos, no aprendizado do seu pessoal, na minimização de erros. E sim, nós sabemos o valor que um trabalho contábil preciso tem para que as empresas cresçam. Assim, nós também fomos crescendo. E a grande descoberta é que dependemos de pessoas. São pessoas que compram e decidem por nossos produtos e serviços. Que podem complicar ou simplificar, causar problemas ou criar soluções. São pessoas que escolhem parar ou inovar. Por isso, a SCI Sistemas Contábeis investe em pessoas. Para ouvir e visitar você. Se comunicar e resolver suas dúvidas. Treinar o seu pessoal. Para pensar nos usuários durante o desenvolvimento das tecnologias. A SCI tem sistemas para atender todas as áreas da contabilidade e é pioneira na integração das informações, conectando a empresa contábil com seus clientes, governos e bancos. Com as tecnologias Web SCI, que estão no mercado desde 2005, a empresa contábil recebe de seus clientes todas as informações necessárias para alimentar o sistema fiscal e contábil. Além disso, pode disponibilizar documentos e relatórios de forma segura e prática e que podem ser acessados em qualquer dia e horário, fazendo, inclusive, o controle de CNTs e de tarefas como serviços, obrigações e impostos. A integração das informações de colaboradores já existe desde 2009 no RH NET Social. E o um gestor da empresa contábil, Ainda tem em mãos todas as informações necessárias para atender seus clientes com mobilidade. Para a SCI o futuro já começou, por isso desenvolvemos a nossa terceira geração de sistemas, o ambiente contábil único. SCI, 100% do Brasil, 100% feita para você. SCI Sistemas Contábeis. Sistemas são diferentes diferentes. Porque nós somos únicos.